Tá você sente literalmente que ele está com assim do outro lado. E se você soltar ele, ele vai mesmo. É, porque eu já tá peguei carro assim já. Né? Você entendeu? Monza, Astra, Vectra, Luís. É, na mente você no Luís. Eu sou o volante valor de quase uma Isso, ele, ele com também acontecer. Você pode posicionar ele assim no chão, ele tá com a no chão, tudo no chão. Você deixa ele lá e ele vira sozinho. Se não tem alguém ali. Invisível ele tá bom? Ligado. Não, é, ele via sozinho. É um mesma. lado ou para o outro. É a circulação que tem no é é caso É no caso, é caso a folga que dá entre essas peças aqui. O ver... O óleo deve passar por um lado que não é era para passar. Não é para passar. É ativo, passar isso. E aí aí pode dar defeito de ficar muito leve com um lado e pesado para outro. Também, então, essa, essa parte do leve do lado é, pesado para o outro. É, Passa parte, parte dessa peça aqui, mas é por causa em relação aos anéis. Aí é um, é um problema, digamos assim, entre a carcaça né, aqui dentro e, e essa peça aqui, que eu sou os anéis. Porque olha, óleo foge de um campo para outro, de uma câmera para uma pra outra. São três câmaras, então aonde que essa coisa de ficar dando um lado Agora a questão de tomar é interno, é aqui por dentro. É aqui por dentro. Porque aí essa pecinha aqui, o pino, ou aqui, ou aqui dentro, no caso do exemplo do desenho aqui, é... tá fugindo, está vendo fulva aqui dentro. Questão de barra. A barra tá com a folga aqui. Essa aqui não tá com tanto. Mas eu já peguei caso aí, Ford, GM também. A maioria é GM, né? Na é verdade. Que estava tá uma folga terrível, batendo aquilo dando direção também. Nesse caso aí, aí você só, outro, só, um só, foi, só o tá outro, o só outro. o outro? Só o outro. a mecha em tudo? tudo. tudo. Se, se no caso for na própria peça, também tem que trocar. Tem que trocar. Tem que trocar. Então, então é lógico que. É essa que eu digo é a, a carcaça. carcaça. A parte de cima? É, o, é a de que gastou, mas foi a, a parte de. Entendeu? De ter, de ter, de ter. Pois é, aqui e aqui. Mas aí como é que vai saber? Se é anel ou se é interno? Não, pois é, aí que dá o negócio. Quando é anel ele se comporta daquelas maneiras. Dura para um lado, dura para outro, no meio, ou no fim, só no fim, ou vai endurecendo. Agora tomou da mão, tomou da mão, principalmente quando está com que com barulho, top, e está puxando para um lado ou outro, sozinho, aí é, é, geralmente é, é a parte metal que é pinos aqui do, do, do, do carretel ou da barra, quando no caso do Ford aqui, que é a barra de torção, ela é separada do pino, o pino duro da barra pode estar também com folga. relator ali, e dá esse tipo de defeito. É o defeito mais, digamos fácil de ver, porque isso acontece assim, é puxar da mão, tomar da mão, né, ele talvez, muito mais assim, duro, brusca do que a gente né, tá esperando. Ou Jesus fica tá andando sozinho Né? Então é, é, é um defeito que é geralmente... Eu tenho lá o, a amostra dessas peças que me falam, tá? Eu, eu olho, eu, eu alinho lá... Então pego muito carro na direção assim. Uhum. Eu já, já peguei bastante carro francês, os franceses. Tu vai estressar te e ficar... Tá? duro, mole, duro, mole, duro, mole, duro, sabe, uhum. duro, mole, Sabe a mulher? Bruno, mole, mole... Pode ser que seja... correr e Patinão. É. é muito Correio e patinando também dá isso. Correr é, ah. de exceções, principalmente quando é uma correia só para a Ela se resseca e ela patina na colinha, dentro da colinha. Aí quando ela patina na colinha, ela deixa de, dar aquela, deixa de pegar aquela rotação para gerar pressão. Aí fica, fica aquela coisa assim. Eu estou com o Peugeot 200 com esse problema aí. A mandou, Eu, mando, eu recomendei para ela trocar a colinha. Pegou um banho com água deixa deixou o carro parado. Parado, o carro não grita. Você estressou, ele grita. Grita e a correia quase para. Ela está batendo lá no virabrequim. Uhum. Aí eu, eu peguei, peguei um borrifador com água, afinei o jato dele para ele uhum. e botei o carro ligado. Eu fui lá no polícia do virabrequim e injetei água. Quando injetei ela, começou a gritar e a correia parou. Desgaste lá no virabrequim. Ao fim dar uma estudada, os franceses têm muito isso. A polícia do virabrequim, o suco ali, uhum. desgasta. E é a correia é zero que eu botei. Então. Entendeu? E também. Verificar o esticador, o esticador lá atrás ali, não, o esticador é diferente dos carros franceses, 16, 17, ele dá muito defeito, O esticador ele trabalha com uma molinha, uma molinha comprida assim, mas é grossa, ela é grossa igual ao que o doce, que mesmo. Uma molinha que vai atrás do esticador, o esticador ali, aqui ali, o um parafuso que segura ela, ele folga ali, dentro do bloco ali, ele folga e traz um tipo de defeito parecido com esse também. Né? Mas, aí, já é mas aí, mesmo ele parado, é, ele frio não faz, porque a correia tá fria, uhum. ela é retrai. Aqueceu, deixou 5 minutos parado, o motor já aqueceu. Ele dando parado, ele frio tranquilo. Você ligou o ar, ele já começa a patinar. Ou se não, você esqueçou. Com ele parado, ele já começa a gritar e dá aquelas agarradas. Sim. Eu falei, pô, mas eu pensei, dá umas agarradas? Pode ser a bomba travando de direção? Quando você bota a força na perna, mas agora eu já vi que a pressão é a mesma, uhum. né? Não tem, não tem esse problema de, né? O raciocínio. Agora eu já aprendi o que a pressão é a mesma, de trabalho parado ou girando a pressão mesmo. É a mesma. Então, né? aí o que, é que eu fiz também? Eu falei, pô, vamos então fazer o seguinte: é, eu procurei ver e vi que jogava nela, né? Uhum. Aí, deixei o carro parado, sem acionar, eu fui lá ah. julgar com a polia. Quando eu injetei, ela parou de cinco lá na hora. Ela ah. tá patinando lá de baixo. Então... Quer dizer, assim, é só botar uma pesinho. que ela patina lá no virar Aham. Uh -huh. Aí eu estive pesquisando, todo mundo falou lá, ah, esses carros gastam muito, ali vai desgastando, vai desgastando sem só outra. Aí eu comprei que tem que para um outro no mercado livre de uma qualidade. Essa coisa do, do patinar, a, a polia... É a direção, é? fica lá, embora e mole, dura embora. É, é. mas essa corrida é muito bom. Dá muito sabe o que? Nos carros da Hyundai, é. esse Tucson. Tucson, que veio depois? Tucson também. Trouxe de... é, não tem um depois do de Tucson, qual que é? Porque... O substituto do Tucson agora é... Eu esqueci, não sei se é o Chimix do T5. é mais antigo. É mais antigo do É o é mais novo que o... Agora é o Creta que tem, no novo da Hyundai Creta, novo agora. Aí tem a, a grande Santa Fé, que é a nova, que é a luxo é Hyundai. Aí tem o Elantra, que é o carro esportivo da Hyundai, é a HB20, você é Não, mas é... é, é, é esse modelo é SUV, são ah. dois. É Hyundai, mas um outro de cima e Porque dá muito essa coisa de... A, a correr muito um fininha, três PK só, e ela recebe muito rápido, no um cedo Então é um que patina. Aí dá esse efeito ali que pra... mas se, se tiver bomba, eu tenho que olhar o que assim? Eu olhei a correta tensionada, a correta nova, eu fiz o teste lá até com água mesmo, não está patinando. Eu tenho que olhar o que? Se ficar tudo e mole, tudo mole assim. Aí a gente tem que partir do princípio da bomba. Partir da pressão, testar a bomba, né? Botar o melôniozinho lá, ver se está oscilando, se está paradinho lá um o poderinho ligado, do 6, de 10, né? Não pode oscilar né? tem que ficar parado. Não, tem que ficar paradinho. Aí, paramos um pouquinho, mas fica é. lá. Ah, Agora, se né, está indo lá no 50, voltando no 90, e aí... É. É, Talvez é. Se, essa oscilação está é. fazendo duro e molho, né? né? Justamente. É. Aí pode ser o quê? Problema aqui dessa módulazinha aqui dentro. Que a, aqui a garrafa, quando, né? quando a carcaça aqui dentro, ela gasta a, a válvulazinha trabalha o um movimento muito rápido ali. Abre e fecha. Então que ela agarra ali. Ela reduz a pressão. E a bom seria se todas fizessem isso. Bater no fundo e agarrar uma vez. Aí a gente condena logo. Mas não, a maioria fica com essa coisa, esse meio termo, essa coisa assim, que você não, não tem muita certeza. Acontece muitos um carro da fit e dá um barulhozinho que de confunde demais. Então você tem que estar tá com a cabeça muito fresca. Preferência pegar o carro de manhãzinho, logo depois do de café, Aí você vai sentir melhor tudo o que está acontecendo. Porque se você pega a cabeça quente fim da tarde, ah, você fica maluco. Porque é, já peguei situações aí de cara da fita com esse problema aqui e é um complicado. Então gastou aqui dentro, já era, é, só outra bomba. Né? Uma maneira de ver isso é o teste manômico ou tirando essa tampa aqui e verificando se essa válvulazinha está solta. Porque se ela estiver agarrada. Pode jogar fora, da carcaça Talvez aproveita alguma coisa por dentro, né? Mas, na manetazeira, já vai. tudo Professor, bem. eu peguei um Nessa de ficar fazendo caixa de direção lá Quem faz o menino lá da venda Eu só tiro e monto Peguei um Pocinha classique 2007 Botando... É, chucava, o o Coroa comprou direitão, não, moído O coro gastou mais de 10 mil no Porsche O Porsche não vale 10 Mas... o Tinha 8 mil de multa, o cara parece doido Aí... O carro na direção de um pedaço de pau, para estressar para um lado e para o outro. A gente foi, tirei a caixa, mandei a caixa para fazer lá no menino. Fui lá, peguei e botei no lugar. Quando botei no lugar, direção, mesma coisa. Aí tinha um rapaz que, que me dava um suporte, que mexe com direção aquela da área lá, ele falou, cara, olhando uma bomba. Aí eu falei, falou, falei, ó, posso dar uma opinião para o senhor? Ele falou, olha, o cara falou mim, que mexe com direção, lá isso aí é bom rapaz. cara, isso é bom, Aí eu falei, para o rapaz, não tá? Posso dar uma direção para o senhor? Já está fazendo o carro todo, o carro para o seu uso? Olha como é que está essa direção. Foi lá, botamos uma bomba zero de HD. Uhum. Quando ligou o carro. Quando ligava o carro, a direção me ameaçava ficar mole. Depois ficava. não ficava manual, mas também não ficava hidráulica, ficava pesada. Levou para outro cara fazer, esse cara me indicou um outro cara. Mexeu, levei o carro... amigo, levei a caixa. Ele mexeu, o carro foi embora. Não foi bom, com a direção pesada. Sim. Entendeu? Aí eu não sei, como o senhor falou, nunca é o problema de quem repara a caixa, né? É. Falei, não, aqui tá tudo certo. Então, bomba zero, mangueira não tem nenhuma... nenhuma mangueira trincada, amassada, e o carro continua com a direção pesada. Entendeu? Poderia ser o, a caixa enfocada? É... Esses carros da tá... GM, né? É, é, é menos provável, menos provável, mas pode acontecer. Mas é o que você pode descartar assim de menos provável. O que pode acontecer é a montagem, né? Esse eu, igual eu falei para você, ele morder, sair uma lasquinha dele, uhum. ou, ou até ele mesmo partir, esse anel daqui, uhum. daqui de dentro. Ele partir, aí ela vê essa funda de dentro de óleo ali. Ah, e deixar cara, na hora que a gente caçava para um lado, ia 80% do óleo e 20% pro outro. Ou seja, um ia pesando o outro. Então, porque aí, ah, essa coisa nós. da vontade de o cara querer trocar todos, né? ah, não, eu troco tudo. É muito que de se vangloriar por conta disso, mas isso não representa garantia de ser isso bom, não. Entendeu? Então, a gente tem a montagem que as carcaças das caixas de, da GM, elas costumam ter aqui na viva, aqui dentro, aqui, ó. Aqui dentro, por dentro, aqui. É...